Boa tarde, bom dia, boa noite, saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje trago um devocional para os nossos corações com o tema significado espiritual do Sol, da Lua e das Estrelas, no quarto dia da criação. Isso encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo número 1, do versículo 14 até o versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminários, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Primeiro ponto, meus irmãos. Luzes ou firmamento, ou luminares no firmamento dos céus, são os anjos do Senhor. Ou seja, representam aqui os anjos do Senhor e os justos servos de Deus. Tu e eu, nós, a Igreja de Cristo. Nós somos eh, chamados de justos por causa da justiça de Cristo. Nós aqui somos representados por anjos. Nós aqui também somos representados por estrelas. É, a segunda, a segunda, a segunda, o segundo ponto, eu diria que a divisão do dia, Deus dividiu o dia da noite. É uma divisão adicional da justiça. A justiça quer dizer é, dia, quer dizer é, a, a verdade da palavra de Deus, a justiça de Deus e a verdade da palavra de Cristo revelada a nós, que é o amor de Deus em nossas vidas Isso é, quer dizer justiça É ser sem pecado diante de Deus Deus então separou Colocou esses luminários Para dividir o dia da noite Ou seja, a, a sua justiça Para fazer diferença entre aqueles que são salvos Aqueles que já estão na luz Na verdade E aqueles que ainda não estão Na luz eh, da verdade de Cristo Mas ainda andam rastejando sobre as trevas deste mundo, ou seja, justiça pode representar dia e injustiça pode representar noite, trevas aqui, por esses anjos, os anjos então é que vão separar, ou seja, vão servir de sinal, né? estações, é, estações, dias e anos aqui estações, dias e anos eh, elas ela, ela são colocadas ou seja, Deus coloca esses luminários nos céus que sirvam eles de sinais para marcar estações dias e anos então eh, a forma como nós falamos como nós nos comportamos como é eh, o nosso estilo de vida aqui neste mundo faz uma grande diferença a quem nos observa e consegue notar uma diferença com o estilo de vida uh, deste mundo. Então, que isto sirva como sinal. Esses anjos e servos comunicam-se através de uma demonstração de sinais de Deus. E esses sinais de Deus aqui são colocados aqui como estações, dias e anos. Deus disse que sirvam, que, que sirvam eles de sinais para marcar estações e Dias e anos. Então, os anjos de Deus, que podem aqui também, além de serem seres espirituais, que estão, estão, estão, estão aqui no mundo para nos, eh, nos auxiliar, nos ajudarem, né, lutarem em nosso favor eh, os anjos de Deus, os mensageiros de Deus, mas um homem nascido de Deus, um homem nascido do Espírito Santo de Deus. Também é chamado na Bíblia, é conhecido como anjo. Anjo. Nós, a Igreja de Cristo, somos também aqui representados por anjos. Então, que sirva isso de sinal para dividir o dia, o dia, a noite e as estações. Luminares ou luz maior para governar o dia. Está a falar do sol. Representa Jesus Cristo. Não estou a dizer que Jesus Cristo é o sol. Mas aqui, o luminar maior que é o sol, governa durante o dia, é representado aqui pelo pelo Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus revelada, Jesus Cristo é o Filho de Deus, então a palavra de Deus revelada, ela governa durante o dia. O dia é quando você despertou para a verdade de quem você é em Cristo, e de quem Cristo é em você. De quem você é diante de Deus, você é filho, você é filha de Deus agora então isso é o dia, é aqui representado por dia, você não está na noite, nas trevas, na ignorância espiritual, você está na verdade, que é Deus, então esse luminar maior, que é o sol, representa Jesus Cristo, a luz daqueles que ele pastoreia, a luz, ele, Jesus Cristo é a luz, é a verdade é, da sua igreja, de nós, de quem ele pastoreia, das suas ovelhas, iluminar o luz menor, são seus discípulos, ou seja, está a falar da lua. A lua governa durante, o dia, durante a noite. A lua dá a sua luz durante a noite. E a lua recebe a luz eh, do sol, recebe, eh, recebe a, re, a radiação do sol. Durante o dia ela absorve eh, essa radiação e à noite então ela emite. Durante a noite ela emite o que recebeu da, do, do sol, do astro maior. Nós, os discípulos... Diz Jesus, discípulo estudante da palavra de Deus, é, o estudante né, de Cristo, nós estudamos a palavra de Deus, nós somos chamados de discípulos. Somos aqui também representados pela lua. Lua, por quê? Porque nós recebemos a nossa luz é, de Cristo, nós recebemos de Cristo, o Filho de Deus, que é a verdade, ele nos revela a verdade. Nós recebemos durante o dia e então reinamos durante a noite. Reinar durante a noite como lua aqui na Terra, neste mundo, é quando nós vamos eh, para os nossos familiares, amigos, colegas que não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus e nós então eh, emitimos esta luz que recebemos de Deus, a verdade de Cristo e passamos para eles. Nós evangelizamos, nós falamos para eles a verdade de Deus, a palavra de Deus. Nós reinamos durante a noite. E é, é o que significa, é o que representa aqui, nesta nesta coisa, neste contexto. A luz daqueles que... Jesus é a nossa luz e nós somos a luz é, do mundo. Jesus disse, vós sois luz do mundo, nós somos luz deste mundo. O mundo aqui é das pessoas, estamos a falar das pessoas que não conhecem Deus. Nós nós é, transmitimos a verdade de Deus para estas pessoas. E nós então conduzimos eh, estas pessoas eh, das trevas eh, para a verdade que é Cristo, ou seja, da, das trevas que é o mundo para a, a verdade que é Cristo Jesus. As estrelas são os, sinais, são, os sinais, são os sinais mais altos e espirituais dos membros da justiça de Deus. Nós, a Igreja de Deus, também somos considerados, somos chamados como estrelas. Lembras quando Deus falou para Abraão, disse, olha, conta as estrelas, se as podes contar, porque assim vai ser a sua descendência. Então, essa descendência de Abraão, que Deus estava a falar, estava a falar de nós, da igreja de Cristo. Nós somos a descendência de Abraão, os filhos de Deus. Somos aqui também chamados como estrela. As estrelas que separam a luz das trevas, ou seja, da noite, é como essas luzes que guardam os filhos da luz, ou seja, do dia de andar nos caminhos da corrupção, do pecado, das trevas. Quando nós agora recebemos a adoção de filhos diante de Deus, né? Deus agora é o nosso Pai, nós somos filhos de Deus, então nós nós recebemos essa luz, que é a verdade de Deus, que é Cristo em nós, que nos guia, ilumina os nossos caminhos. A sua palavra é luz. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, para o nosso caminhar, para o nosso caminho, para que a gente não tropece nesse mundo. Tropeçar aqui é um sinônimo, é uma analogia de cair em pecado, de errar. A noite significa ou representa o homem natural, quando o homem não tem Deus, quando o homem não tem a revelação de Cristo, de quem ele é em Cristo, de quem Cristo é para ele, não tem a revelação de Deus, é considerado Aqui é representado pela noite, separar a noite do dia. Noite é representado pelo homem natural sem Deus, e o amanhã aqui é representado pelo, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, noite e manhã, né? Noite é o homem natural sem Cristo, e amanhã é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a, a, a, a estrela da manhã. A estrela da manhã é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Você vê que, ou seja, deixa eu explicar aqui o coisa antes de ler. Em Atos, capítulo 2, no versículo 20, você vê que o sol se converterá em trevas. O sol vai se converter em trevas. É isso que a palavra diz lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 20, que o sol vai se converter em trevas e a lua vai se converter em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, o dia que o Senhor se revela, revelará. Antes de Deus se revelar a, a nós, eh, o sol eh, diz aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 20, que o sol vai se converter em trevas, trevas, escuridão, noite. E a lua vai se converter em sangue antes do dia glorioso do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, e todo aquele que chamar pelo nome do Senhor, que invocar pelo nome do Senhor, será salvo. Nós temos que entender aqui o que é que o sol se converterá em trevas, significa, nós entendemos que sol significa aqui Jesus Cristo, significa uh, a palavra de Deus revelada, o sol significa uh, a justiça de Deus revelada a nós. Então ela se converterá em trevas, ou seja, uh, ela, ela, ela, ela, ela, ela se converterá em, em trevas, as pessoas não, não, ela vai se apagar. Ela vai se apagar porque as, eh, as pessoas não estão a dar muita atenção na verdade de Deus revelada. Então, ela se retirará. Ou seja, a graça de Deus vai se retirar depois de um tempo. Quando a pessoa não quiser dar ouvido a Deus. E a lua se converterá em sangue antes daquele dia, antes que venha aquele dia, o glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é então, ou o que significa, qual é o nome do Senhor? Senhor, o nome de Deus, qual é? No livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz que assim, no princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, também diz que o nome do Senhor... É a palavra, a sua palavra. O nome do Senhor é a sua palavra. O nome de Deus é a sua palavra. Então, o nome do Senhor é a palavra de Deus. Diz-se: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, que apelar para a palavra de Deus revelada, que é Cristo, que é a graça de Deus, que é o amor de Deus, então será salvo. Quando você eh, mergulhar na palavra de Deus, a palavra de Deus te, vai te revelar a verdade e você será salvo de muita mentira de Satanás. De muito sofrimento desnecessário Que talvez você tenha, esteja atravessar nesse momento O nome do Senhor é a palavra de Deus É Jesus Cristo É a graça de Deus É o amor de Deus É a palavra de Deus João capítulo 12, 11, versículo 19 diz assim Jesus respondeu O dia não tem 12 horas Quem anda de dia não tropeça Pois vê a luz deste mundo Jesus disse que o dia tem 12 horas Faz, fez uma pergunta. O dia tem 12 horas. Jesus, quando esteve aqui na terra, andou com 12 discípulos. Nada é por acaso. 12 é o um número de governo de Deus. É o um número que representa o governo de Deus. Israel tem 12 eh, tribos. O dia tem, durante, tem, o dia tem, tem 12 horas. Doze horas aqui é um sinônimo, é representação de que Deus governa durante o dia. Governar durante o dia significa Deus. Deus só tem comprometimento com a verdade dele. É a verdade. E a verdade aqui é representada pelos doze. Os doze discípulos, as 12 tribos de Israel. Eh, e às doze horas que, que que o dia tem. Então, está aqui no livro de João, capítulo 11, versículo 9. O sol é um símbolo da luz da verdade que é trazida pela graça de Jesus Cristo. O sol, ou seja, pela graça de Jesus Cristo, que mostra como é a salvação a cada verão e parte da primavera. No verão, todo mundo tem boa disposição. No verão, todo mundo não quer ficar dentro de casa, quer, quer, quer desfrutar do dia, quer, quer, quer apanhar o um banho de sol. Então, verão, o, do, o, dia, o dia é Cristo. Quando Cristo se revela a nós, nós temos disposição para viver a vida. A vida ganha sentido e direção, tem cor, tem alegria. É, são pintadas com as cores mais quentes né, do universo. Então, o dia representa a verdade de Cristo a verdade de Deus revelada a nós que é Cristo quando o sol está radiante as pessoas acordam do sono têm mais disposição o mesmo acontece conosco quando Jesus Cristo revela-se a nós temos vida somos despertados do do sono causado pelas trevas ou pela escuridão dos nossos pecados o sol que a verdade de cristo revelada a nos ilumina nossos caminhos ao longo do dia e podemos ver claramente para onde estamos a ir podemos ver o que vamos fazer ou o que estamos a fazer com quem nos associamos nos andamos durante o dia e não tropeçamos é assim que a graça do nosso senhor jesus cristo traz as nossas que traz traz traz luz traz verdade traz alegria traz sentido e direção e propósito às questões das nossas vidas, para que possamos manter o curso da justiça. Justiça de Deus é, é, é você despertar que você é filho de Deus, que Deus é teu pai, que você não é mais pecador, e que você não vai pagar pelos erros e pecados que você cometeu na ignorância, quando você não conhecia que era filho de Deus e, e que Deus era teu pai. Então, justiça de Deus é isso aí, que você é filho de Deus e que Deus é teu pai, que você tem o direito de ter saúde e que a saúde é tua, porque Cristo conquistou lá na cruz para ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu fico por aqui hoje, este é o devocional que eu trago hoje para vocês, espero que tenha ajudado e despertado aí alguma coisa no seu coração, Deus lhe abençoe de uma forma grande e de uma forma tamanha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais. Lord, woman, yeah. Shalom.